Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. hoje aqui com mais um vídeo, hoje o vídeo do meu setup. Setup, setup, setup. Então, hoje o que com mais um vídeo? Hoje o vídeo do setup 2021. Uh, fiz umas alterações uh, bem diferentes do que tinha antes, agora está totalmente diferente o PC, literalmente, né? Porque não está todo. E hoje nós vamos ver isso. Então, bora lá! Como. Caros! Como no vídeo anterior tinha esta mesa Ah, e este levanta agora gravar o 100 FPS Que eu vou no software no meu telefone Que agora consigo gravar o 80 FPS ah! Vamos lá Aqui uma garrafa da coca Não posso dizer o nome ainda mor Coitado do <risos> Temos aqui um pano muito legal Outra vez, mas isto é um Uma coisa de pano Com drone Que está cheio de coisas Através de casa que eu já fiz. Temos aqui uma lâmpada que está desligada agora. O meu tripé que era para segurar uma câmera que está numa gaveta. No aquário. Muito legal. Temos aqui o cenário. Aqui vai ser o cenário que vai aparecer mais no vídeo. Esta é a minha Nerf Ultra. Temos aqui isto que é um tripé. Só o seguro porque se eu tirar isto o nerf cai logo. Então não dá. Temos aqui o meu VR Mobile. Eu não uso isto quase, eu só meti aqui porque sim Ali a minha GoPro Assim, não tem uma qualidade Top né, é 120p Já é bom Então temos ali o meu volante que eu já gravei o um vídeo de GTA assim, Os comandos VR E uns fones que eu já não uso há algum tempo Não, não uso há algum tempo A minha cadeira que é uma Da GXT Vou tomar uma aqui Temos aqui também uma o Oculus Rift da PS4 um, temos aqui o... a caixa que é onde vai meter o, o Sei lá, temos aqui a caixa. Ó, oh, e o top desta caixa que ela tem uma, uma coisa muito fixe. Espera aí, isto é a caixa que veio o microfone. Ó, oh, aqui ó, oh. um, tem uma espuma. Onde é que está? Já tem uma caixa. Então vou poder usar isto para os vídeos. Só que eu tô... não vou usar e aí, cara. temos um comando Xbox que eu raramente uso, temos ali um controlinho de ps pai. agora vamos fechar esta caixa, deixamos fechar pelo amor de Deus, obrigado por macacos, já tá. que aqui. aqui é o um meu PC, é uma 1650T, um i5, e 5 não. Ai, calma. Ai, caramba. 1.7. Espera aí, 1.7. 9THGN, não sei o que é que isto é. A minha... GTX, não é? Uh, 1650. Um, 16, e o eu Não, 32. 32, aqui o. o disco expansão não sei o que é que é, o disco, sei lá. A pasta térmica. não. Onde se mata a pasta térmica? É a CPU ali. Acho que. Não, aqui. A fonte. E nem né, este meu PC. O brilha todo. Vamos lá. só sobe Diego. A é cansativo, velho mas pela parte do computador tens aqui no meu microfone que ele está a voar agora para eu desligar um termo que está a atrapalhar aqui este é o microfone uh, bem top ele tem aqui isto para... para o tipo como é que sair não sair muito eco mas vai sair que nos vídeos claramente mas se eu ficar assim não vai sair muito não vai sair mas vai estar ao ouvido toda a gente aí então aqui o Rocket League aberto eu não sei porque eu quis deixar o Rocket League Uh, este é o um monitor da lg 21x9, x 1080 Eu tenho um problema que é, por causa que, que estas bordas laterais ficam todas pretas ou algo assim. Para gravar para eu ver aqui no monitor vai ser um pouco mau, mas tipo, eu aguento, mas já tenho Tenho a minha webcam aqui que é... Foca. Foca. É 1080p Full HD. Tens aqui uma discord, claramente que onde falo com os meus friends Ai caramba, arambaçada, daqui Alexa. Temos aqui o Dual Sense, este famoso control. O comandos. Temos aqui uma teclado mecânica. Mano, olha. Outra bosta de barulho. Eu parei a gravação no meio. Ya, yeah, eu parei a gravação no meio, velho. o Eu parei a bosta da gravação no meio. Temos aqui os meus dois fones. Ó, oh, vamos explicar uma coisa. Estes fones ficam sem bateria. Eu uso este. Quando estes dois ficam sem bateria? Usa a coluna. Se eu não quiser usar a coluna, vou usar estes. Se eu não quiser usar estes, não vou ouvir ninguém. Tudo aqui o comando das LEDs que eu acho que estão desligadas. Deixa eu ver aqui. Não, não estão ligadas. Agora é só. Vagas de brilha. Eu meti aqui para ele ficar lento a mudar de cores, mas se quiser eu posso estas LEDs virarem o é Memo. Mas isso vai gastar muito, então vou meter mais lentinho assim. Fica bom. Pessoal, aqui é clara, claramente. Aqui é o OBS, tudo que é o programa que eu gravo os vídeos. Aqui eu tipo, sou o Scorpion Gamer. Faz assim: eu meto aqui a webcam e meto aqui a tela. Isto o que é que isto vai, vai ajudar? Então, tu com estes dois tu consegues. Imagina que eu estou a tapar alguma coisa com a minha webcam. Eu já tiro logo na edição, não tenho que estar ali no OBS a trocar e tirar a webcam. Isso me ajuda. Uh, e o vídeo fica a 3840 por 1080. os Scorpion não sei quem me ajudou. Obrigado, escorpião pela Não. Obrigado, escorpião apelão. Então vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver daqui. Eu acho que é provável que não, mas ó. Agora o fundo está assim todo coisa, né? Vem aqui, ó. E ele foca na minha cara. Eu vi aqui uma coisa na a que ficou muito top. Temos aqui as faixas de som, a tela do Rocket League, como é por x daí não aparece esta coisa preta, e é as minhas apps. E eu estou a fazer este vídeo enquanto eu baixo aqui uma coisa na Steam, tá? Um jogo que vai sair no canal que eu não vou falar agora. Aqui temos o Rocket League, sim. Aqui as faixas de som, aqui as, as partes que eu uso, isto é o que eu uso, tá? Câmera então, e Temos aqui as... Então tenho a webcam, a webcam que é uma coisa diferente que eu tenho. A stream já começa, a cena 3... Que é onde eu cria as molduras e os chats e tais, a live stream e a câmera só, que é só de ter a câmera. O chat é diferente porque que eu tenho. A web eu tenho diferente, que é ter a minha câmera, ter o chat e ter um fundo. É isso que tem diferença. Ah, elas está a tentar a dizer: Ah, Diego, as tuas colunas estão desligadas. Não, porque ela tem aqui um truque na manga quando eu deixo ela muito abaixo, ela se desliga automaticamente para poupar a energia. Então pessoal, isto foi o um, um vídeo, se não me engano acho que foi o um vídeo, foi uma setup, eu tenho aqui algumas coisas, uhum. isto foi o um vídeo, né? agora vamos ali para o pessoal, para eu falar mais um pouco. E pessoal, é assim que vocês vão começar a ver os vídeos, ele fica com o fundo defocado, não sei se vocês conseguem reparar, esta coisa aqui é o microfone, tá, parece que uma bola gigante, aqui em cima mas parece que é uma moldura, daí eu deixo lá para si mesmo. Pessoal. Este foi o vídeo de setup, velho, foi muito top zero. estar aqui a gravar o vídeo de setup e falo, estavas a dizer já, já, não, isto não é para eu uma para eu estar a dizer que eu tenho um PC, para eu dizer que tenho um monte de periféricos. Não, é totalmente o contrário. Eu estou aqui para quem tipo. quem quer saber como é que é o meu estúdio atrás das câmaras, que tinha feito o ano passado, ou para quem tipo, quer se inspirar em. quem quer inspirar sim, um estúdio que quer. Então um estúdio assim. Mas não é de começar assim, pois. Eu também não devia ter começado assim, eu devia ter começado mais embaixo. Eu acho que foi muito elevado o que eu fiz aqui. Mas pronto, né? Só. Então, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Este é o novo setup do Dia Valador. Então pessoal, tchau e fui! Tchau, tchau!